Oi gente, eu sou o Lucas e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o curso de latim que o ministro no Nelly. Para quem não conhece, o Nelly é o Núcleo de Ensino de Línguas em Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um projeto vinculado ao Instituto de Letras que existe há quase 20 anos, oferecendo cursos de idiomas a baixo custo para a comunidade em geral. É bom para todo mundo, é bom para os alunos que têm acesso a um ensino de qualidade, pagando bem menos do que se vê por aí no mercado, é bom para a universidade que abre espaço e acolhe o um público em geral, é bom para os professores, que são alunos vinculados à universidade que tem uma bela experiência docente. Bom, o curso que eu ministro lá é o curso de latim, que recentemente passou por algumas reformulações. Atualmente ele dura um ano e se inspira em diferentes métodos de ensino de latim para montar aulas exclusivas, baseadas nos interesses dos alunos. Então, dependendo da constituição da turma, a gente vê diferentes assuntos, como direito, teologia, filosofia, literatura, sem deixar de lado, é claro, a base da língua e da cultura romana, mas aplicando essa cultura e essa língua nos elementos que os alunos se interessam e buscam aprendizado. E a gente não para no tempo, não. A gente não fica só vendo os elementos clássicos que formam e fazem parte da língua da cultura latina. A gente parte disso para ver a influência da língua nas línguas neolatinas, na arte, na cultura e na nossa história de um modo geral. Passando também por cultura pop, cinema, novas obras e novos elementos que trazem o latim como referência. Isso vai desde literatura portuguesa, literatura brasileira até o mais uh, uh, clássico elemento e redes sociais e cinema contemporâneo. Se você gostou e quiser mais informações sobre os cursos do Nelly e sobre como estudar com a gente, acesse o site urx.br Nelly e vê mais informações. Leia os editais, se informe e vê estudar com a gente. Fique em casa, cuidem se Valeu!